Fabia, já passamos os passos de gravações. Hum, não sei se posso dizer o que é ou não. Foi segunda e terça-feira de gravações cá em casa, já passou. Mas foi super giro, muito divertido mesmo. E. Vamos fazer bolo de quê? Iogurte! <risos> quem é que gosta muito de bolho de iogurte? Quem é? A Madalena! A Madalena! Gosta muito de bolho de iogurte! Pronto, <risos> Vou dar então o jantar à Madalena. <risos> Vou dar o jantar à Madalena e vou fazer um bolo. Então, quanto é que estás? Vamos então ver. Bolo de frutos secos. É preciso, manteiga tenho, farinha tenho, oito ovos tenho. Bem, já aconteceu toda a coisa. Já fiz bolo, já fiz que Já fiz jantar. Só não consigo fazer sopa. Este bolinho é sem açúcar. Vamos ver se o Gui gosta. Gui nunca gosta de nada do que é mais, assim, mais para o saudável. É sem açúcar, é com mel e com... Tâmaras, mas eu não tinha tâmaras. Então pus esta ameixa... A mancha seca. Pronto. Entretanto, eu tenho um novo hábito que já não vi sem que é ouvir podcasts. Tipo, estou aqui na cozinha com a Madalena, ela está ali. Um, e eu estou aqui. Bem, hoje então este na caravana, o Porque Sim, não é a resposta é do Eduardo Sá, Sobremesa. Paricultura, dos meus preferidos da pericultura, vou ver se tem algum novo E pronto, tenho aqui já a comidinha dela pronta para amanhã. Bom dia, malta. Into então, ontem fiz o bolo, já não sei como é fiquei, mas hoje é dia de semana acordamos, -se de Helena, a Madalena está lida pelo seu leitinho no quarto dos doggies, porque ela adora dizer bom dia bem a venha à vila de manhã. Nós a é de cão. Os doggies estão aqui de estos também têm a dormir, muito queridos. Uh, eu vou fazer o meu café o Gui a tomar bem ainda e são neste precisamente um quarto para as nove eu trazo-me sempre a levá-la porque faço a maquilhagem porque tenho este complexo com a minha pele então eu não consigo sair de casa já estou a passar para essa fase outra vez sem me maquilhar mas hoje vou sair, vou deixar lá na escola sem me maquilhar porque eu até quero fazer vídeo tutorial depois da minha maquilhagem e se já for maquilhada, vou levá ao colégio e depois voltar Uh, já não vou fazer vídeo a maquiar portanto tenho que ganhar a hoje em assim mesmo. Ah não! Eu ah, colo! agora não vai estar a metade do café, tá? Mas é o meu cafezinho, com leite de amêndoa. E não queres mais leitinha? Não, não, quer mais leitinha? Não. Eu estou super atacada de borbulhas. Não, tia, está aqui hoje. Está horrível. É é. Que a titina? Pronto. Beba o teu titinho ela já vai no segundo vibrão. Está feliz. Carinha. Não é agora? Segundo vibrão, mas está muito feliz. Então, não, é isto. Vamos acabar o Vamos contactar. Maria Madalena, hum. sua doidinha! sua doidinha! Sim, segura. E agora aponta para a mãe. Para a mãe, assim. Estás a ver, mãe? Não? Agora filma o Bill. Filma o Bill. Vá, mostra ao Bill e agora a Benny. Onde está a Benny? Mostra a Benny. Assim. O Bill. O Bill. E agora a Benny? Assim. Bill? Bill. <risos> Assim está o teu joelho. Tem que aparecer aqui o Bill doida. Mãe. é Mãe, onde está a mãe? Chama a mãe. É mãe Cadeira. Cadeira e mais? O que faz filmar a filmar Cadeira. Os ténis? Onde estão os ténis? Filma os ténis. Os sapatos, muito bem. E a Júlia? Vai filmar a Júlia. Onde está a Júlia? Filma a Júlia. <risos> vou agora até à Notable, a minha agência, tenho lá um monte de coisas que me enviaram então vou lá tocar e pronto, tenho que me despachar porque eles estão quase a seguir de lá. Vai. Entretanto, vamos agora até à Notable. Estive a gravar um vídeo com esta make lindíssima, by the way. E não filmei backstage, devia ter filmado, não era? Para vocês verem como é que eu gravo os meus Instagram TV. Uh, tem que ser com a câmara ao alto, tem que ser uh, com ring light Não acho que vai ficar giro, uh, usei umas coisas diferentes neste neste vídeo Já viram? A maquilhagem faz miracles! A minha pele parece perfeita com maquilhagem Graças a Deus, a maquilhagem existe! Uh, Vamos ligar o rádio, viram? Ai não, não se pode ligar o rádio, senão isto depois acusa de direitos de autor e é uma chatice Chegámos aqui à Nota louca neste espaço super giro E vou-vos mostrar. Será que eles me deixam filmar? Nem sei Pronto, já cá estamos, eles deixaram-me filmar Está aqui o Diogo Dizia um Oi. olá ao meu vlog Pronto, a malta toda Hello! Hello! E a malta daí que também cá está a... Pronto, a malta é isto Fico com vergonha, está aqui muita gente Vem buscar as minhas coisas de Natal! De Natal da semana Tcharam! Já abri este que com certeza a que vou amar já tenho mais uma mão livre ah, ah, que giro! Tcharam! Eu no lejo e cortei os avós Vou já a trocar Tenho é um sal Que belezura Que giro! Vai, <risos> deixa. Tá bem. É, também, está a filmar. Não queres fazer Eu... isso. deixa-me abrir o carro. Vira, não não sei não é. Eu sei oh, é? é. que tinha manda-me das cenas. Nunca mostrei nada. Pronto malta, cá vamos deixar estas tralhas todas dentro do carro e já volto aqui. Vou mostrar também a Teresa e o Zé que não mostrei, só mostrei o Diogo, que é o mais alto. <risos> é só gigante. O meu carro é esse aqui já. Ok, vamos lá. Está aqui o Zé também. Ai, se se agora sozinho. Teresa, dei um olá! Olá. Olá! A Teresa também é ama o Natal. Eu amo o Natal. Talvez metes no banco da frente agora. Yeah, yeah. Tranquilo, podes é. pôr, uh, pode pôr já aqui. Ai, oh, lá se veias, O pão! Ainda vou lá voltar, deixei lá a minha... Ah, é? É, é. Ah, ok. Está mexendo mesmo, já estava aqui. Não. A Cat. Eu tava com a Cat eu já é tem na cabeça. É. Bem gira. Nova bandelete. E esse é Pogi, não é? Uhum. E tu, qual é que é o teu nome? O um After Chef Mariana. Mariana. E trabalhas para onde, Mariana? Para Ah! <risos> Pronto, esse é Pogui. É o um manager. Yay! Yeah. Pensei que eu estava a abrir a correr. correr! <risos> Estamos a ver se dentro do meu carrinho por causa da cadeira da mãe. Ah, eu boto isto também para aí e eu vou lá a buscar um, só e vocês podem ir almoçar. Conseguimos! Está tudo! Está Portanto, está apresentado yoga, Teresa e o Zé são notable cleans. Pronto, Merry Christmas! Fico sempre com vergonha de filmar com outras pessoas, não sei porquê mas talvez seja a falta de hábito I don't know mas estou aqui com uma sonola, uma linha uh, portanto, vieram estes brincos da Catavassalo, muito queridos e esta bandoleta, não sei se as duas coisas juntas não é tomates, mas assim deixei lá as caixas para elas reutilizarem pronto, carro cheio de presentes de Natal provavelmente, para mim é sempre um filme tirado aqui o carro mas até os meus pipis, eu não vi sem estes pipis Porque, pronto, mais atrás, sair daqui de atrás não é bom Bem, já chegámos O guia então, já descarregou quase tudo Só me falta levar uma coisinha para cima E tá Bem, que de repente uma carga de água gigante, portanto vou esperar um bocado porque ninguém a apanhar esta chuva toda. Se calhar faço vídeo depois de lá em casa, de recebidos aqui, porque é, no meu Instagram depois entupo o Instagram por completo e é uma chatice Aí vocês levam com aquilo tudo, mas não sei o que é que vocês preferem, honestamente, se é aqui, se é no Instagram. Bem, acho que a chuva acaba agora, eu vou aproveitar. Cheguei, cheguei e as minhas já não viram há tempo não é, não é, não é? Não é? Não é? Não é? Hey, Chegamos Vou fazer unboxing destas coisas todas Vou almoçar e a seguir giveaway Giveaway e encerrar Estou a com vocês o meu cenário De gravação, foi com esta ring light Estas coisas E aqui vou fazer um giveaway de Steam Pod No dia 23, por isso Fiquem atentos, vou abrir estas 5 Steam Pods O tá, interno acho que é sempre o é da Fogo Quem enviou-me cabazes, me deram muitos chocolatinhos Maravilhosos Já comi um Vou provar este. Pronto, esta é a zona da minha casa, que é a entrada. É que está mais desarrumada, ainda não finalizarmos isto. Então vou abrir aqui algumas coisas, que vocês veem. Ah, pisamonas! Pizamo... Esta marca tem coisas tão giras. Oh meu Deus! Não dá-me tantas coisas! Vejam só, estes by the way ficam já a saber. São os meus colãs, a minha marca de colens preferidos para crianças que não fazem borboto, lavam, ficam sempre iguais Não troco esta marca nem por nada deste mundo que é a Comodores. Depois enviaram estes... vamos ver, não sei bem... Que amor Gui, tens de ver! Vejam só estes ténis Juro, eu não aguento receber coisas para a Madalena. São a coisa mais querida! Estes sapatinhos! Este também não é. Uns sapatos, são um tipo em veludo. Estes são em preto, que dão com tudo. Quem aguenta isto? Quem aguenta? Ninguém. Ninguém aguenta isto. Enviaram-me também mais sapatos. São umas carneirinhas, que Eu não aguento teres de vir ver. Olha só que coisa mais querida. É o 20 para agora também. Que amor! Vejam só! Ela não vai ter pé por causa disto tudo! Mais colange. Estas cores todas, esta assim, que é um nudozinho, assim, cor de rosa, cinza, acrés e estas meinhas popas com blocking aqui em cima. Pizamonas, muito obrigada, não contava com esta. E pronto, foram estas coisinhas amorosas que a Pisamonas enviou. As tênis não aguento. Depois, a Vista Alegre, eu amo Vista Alegre, enviou-me uma lembrancinha. Oh meu Deus. Então enviaram esta lata, color drop. Muito gira, esta jarra. Vamos ver, um amor. Josefinas, vem com o saquinho deles para os sapatos uau que giros são lindas muito obrigada Josefinas calma, ah, vem aqui um envelope ai, ah, é para pôr os stickers já sei, adoro dois, não estava a comprar uau stand in your light um, by the way, estou a calçar Josefinas são estes assim, amo um, tênis deles. A se enviou-me, então, este cofre de Natal. Recebi este cofre da The Body Shop. Hum, delicioso, mínimo. Perlin, Santa Maria da Feira. Que querido! Oh, meu Deus! Mandaram estes bonecos gigantes. Não são gigantes, mas são grandes para o pé, ao pé dela. E ainda... Fiquei convidado para conhecer o mais original parque automático dental do país. Por isso envio pulseiras de Perlim para toda a família. Enviou também os duendes de Perlim e Pimpim para a Maria Madalena. Se me o meu convite, prometo receber-te num castelo. Que querido! Então enviaram estes dois duendes e este, estes bonequinhos todos. Muito queridos! Obrigada! Bem, deixa fiquei sem bateria, já volto a mostrar os recebidos. Uh, fui a almoçar com o Gui. E agora estou aqui a selecionar o vencedor de um giveaway. Então, Frado Correia. Vou contactá-la. Ganhou o giveaway do Colombo. Uh, e depois vou editar o vlog. O vlog não. O Instagram TV que eu gravei há bocado. E logo, à noite, vem cá a casa a Raquel, a Sofia a Alice a Jantar. Elas nunca vieram cá a casa. Por acaso, vêm cá. Vou então, já vou acabar de vos mostrar, vou mostrar também nos stories Porque muita gente tipo a partilhar nos stories os recebidos também E deixa-me ver, vai é em 63% de stories Bem, está tudo escuro porque eu não tive paciência ainda assim, para acender a luz Oi, veja se eu aguenta Estive aqui a editar o um meu Instagram TV, quer ver? É assim que se edita Vou editar aqui no Final Cut Pro Pro, agora vou aqui Master File tenho que buscar a Madalena são um quarto para as seis já devia estar a sair de casa, mas queria só deixar isto descortar roda ir a buscar a Madalena com esta chuva toda porque depois vou, não há para estacionar lá não há para estacionar para buscar quando eu voltar são seis, tenho um relógio que são seis são um quarto para as seis corrida contra o tempo para buscar Madá ter lugar, trazê-la Está a correr, falta dar banhinho a Amadá, falta dar o jantar à Mada. a Amada, a Amadá dá muito trabalhinho, meus queridos. Mas eu adoro, eu não dispenso o banho dela, eu adoro dar-lhe o banho é tão fofo Mas pronto, um, e não dá para saltarmos hoje o banho porque eu não dei ontem, portanto ela tem que tomar banho hoje. E, e pronto, e ela ama uma banhoca, janta, depois até dorme melhor. Bem, já temos Madalena e eu pus para o vídeo e eu pôr no Instagram TV e. Opa, opa. Não pode ser publicado por causa de direitos de autor, portanto o vídeo não vai sair hoje porque já não tenho tempo para editar tudo com a nova música. Opa, hum? opa. Opa, não, o que é que é? o sapato? Quem é este bebê fogo? É bem, vou dar bem essas opa. coisas antes que chegue a Sofia e a. Um e é algo é isso beijos bem, já que estamos na casa bem vou agora arrumar aqui isto também não há é muito para arrumar mas tenho aqui um secador que eu usei e não arrumei ah, vou a água a correr para aquecer e é isto graças cabelinho assim já não vai estar à frente não precisa fazer não, não precisa só tem a fita é tranquilo coisa fácil vai Manda agora. Não! Não? Nunca quero ir para o banho, para sair, nunca quer sair. Quem é gosta muito de tomar banho? A Menina. Ela vai chorar, por isso vou ter que fazer uma palma. Aqui é a Esparta, tá? É Eu também! Eu também! Oi da Madalena! É da mãe. Eu também, este quarto? Foi a mãe que decorou este quarto? Sim. Mas a Adana gosta da mamã? Sim. Muito? Muito bem. E do pai? Muito bem. E do Bill. E do Bill. E mais? A mãe. E da Penny. O bebê a dormir. check. Agora vamos ver. Consegui fazer a minha cama? Oi, malta. Desculpem. Só estou ver isto agora. A é acabou de dormir. Hum... Olha, podes trazer uma coca-colinha, traz uma coca-colinha em cerafiche e uns petigatos de chocolate. Eu depois faço MBA. isto. Agora, vou dar só aqui um jeitinho na cozinha, pôr a mesa e para elas não se assustarem quando cascarem. Isto não está assim tão mal. A se está lavada, não está tipo sujo. Mas, portanto, vamos um ver. Consegui reeditar o vídeo. Uh, por causa dos direitos de autor de uma música que eu tinha posto. E agora já consigo publicar o ITV. Vou finalmente arrumar a cozinha e hum, pôr a mesa para nós. E está a pegar menos que a outra imenso. Pés. Elas chegaram! É. Yay! Yeah! Vamos finalmente jantares! Papai! É. Na verdade, eu fiz este jantar maravilhoso. Sim, foi uma fala que fiz. O que fiz, está com muito boa cara. Na verdade nós encomendámos, não é? Sim, agora eu fiz. Temos todas a mesma, já repararam. Pois é mais prática. Pronto, então pedimos, está aqui a Sofia. Olha, estás a ver a tua câmara tem uma imagem diferente da minha. A tua é mais azulada? Não, a minha coisa é branca. não está suja. Pois é Pai, que eu acho que eu a tua está um bocadinho suja. Também era meia coma, Ah, agora realmente está mais limpa. Ah, Pronto, vamos um jantar. A aqui uma de Natal. Não, Sofia, vai-te embora. É verdade, já acabou, mas foi muito bom. Tenho-vos a dizer que a casa da Mafala está linda. Estão queria. Vai-me decorar a casa. Primeiro. Juro, sério? A cozinha assim ainda não está? Pronto. O nosso jantar termina aqui. É aqui a é primeira alenso. a abandonar. Mas, a, a primeira a abandonar é a Sofia. Já chegou? Está quase, está tipo de 3 minutos. É verdade. E é, e é isto, malta, vamos acabar o vlog também por aqui, mandem os vossos kisses, beijinhos, beijinhos, malta, vemos-nos no próximo vídeo, vejam os delas, que elas também estão a fazer vlogmas, é. e pastaram também um pouco deste jantar, beijos.